Dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você assista depois a esse, essa live que está sendo transmitida agora pelo meu canal do Facebook, que depois vai direto para o canal Arte ao Vivo. É, hoje a gente vai fazer mais um estudo da performance e vamos conversar um pouquinho sobre guerra, assunto difícil. Mas vamos ver se eu consigo é, passear um pouquinho por isso, usando um tanto de estudo da performance e um pouquinho de semiótica. Antes de começar com qualquer coisa, eu queria sempre fazer já aquela advertência que eu gosto de fazer sempre que a gente começa uma live aqui, que esse é um dos programas do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura Linguais e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho. E esse programa em específico vai ao ar sexta sim, sexta não, às 16 horas. É? A gente alterna com na, as sextas-feiras que não tem estudos da performance, a gente faz a, a live de sonho em movimento, às vezes é live, às vezes é pré-gravado, dependendo da disponibilidade do convidado do que a gente sempre chama é, tendo alguma relação, pessoas que têm relação com a música, com a música experimental. Então, para quem não conhece, dá uma olhadinha lá no canal, aproveita... É, aqui, quem está vendo depois no YouTube, aproveita, clica na, na, no, no sininho para receber as notificações, etc., aquela coisa que vocês já sabem, dá um like, e dê um like também aqui no, no Facebook, porque é importante, né? aqui também é, é, é, é importante a gente receber esses likes, e depois dá uma olhada lá também no, no, nas lives de som em Movimento, que acontece alternativamente. As lives de são em Movimento não é, não estão disponíveis aqui né, no, no Facebook, elas não são feitas aqui, elas são feitas no, é, no canal Arte ao Vivo, direto. Está né, aí o endereço na, na, no banner para vocês verem. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu me toquei de uma coisa que na última e primeira live dessa nova fase de estudos da performance, essa é a segunda, né? É, eu me toquei de uma coisa que eu não tinha é, é, pensado quando... E olha que eu fiz o vídeo antes, porque não podia fazer a live no dia e tudo, mas esqueci desse detalhe. É que eu usei algumas ideias que vinham da semiótica, e é, particularmente da semiótica do Charles Sanders Peirce, criador da semiótica, um filósofo matemático, pensador estadunidense, muito interessante. E aí eu acabei não dando as referências. Então, se você olhar na explicação do vídeo que está aparecendo aí hoje, vocês vão ver que eu coloquei alguns itens de bibliografia. Eu coloquei o que é um clássico, um livrinho da Lúcia Santaella, chamado O Que é Semiótica? Que é um livrinho um manualzinho feito pela Brasiliense, mas cujo tamanho pequeno não deve enganá-los. É um livro muito interessante, muito rico... Né? e coloquei também alguns outros, esse aqui é uma edição antiga que eu tenho, do Panorama da Semiótica, deve estar ao contrário aí, é, porque eu hoje tive preguiça de inverter o vídeo. Né? Panorama da Semiótica, do Winfried Netz, coloquei também um outro livro da Lúcia Santaella, chamado Semiótica Aplicada, muita gente que começa a estudar semiótica fica pensando assim, mas isso aí é uma, é uma coisa só teórica, né? não, tem a, não tem uso prático, e tem sim, né? E tem muita gente que trabalha com isso hoje em dia, e queria indicar: está assim, lá na, na referência, por isso eu não vou me preocupar que está de invertido. Esse trabalho lindo né? do, de dois grandes amigos meus, a Priscila Farias e o João Queiroz, que eu sou testemunha aqui há anos, estou trabalhando nisso, que criaram modelos visuais em computação gráfica para as classificações dos signos do Charles Sanders pierce Posso dizer para vocês? que esse é um livro que me ajudou, inclusive, a entender coisas que eu não... Depois de ter estudado muitos anos, eu entrei na semiótica para fazer mestrado, em 1987, imagine você, fiquei anos estudando isso e não tinha ainda entendido completamente muita coisa que, com os, as argumentações do, do João e da Priscila, né, queridos colegas, é, foi, eu aprendi muito. Então, são livros que eu recomendo, está aí toda a referência na explicação do vídeo, vocês podem ir lá. Bom, o que eu, eu gostaria de falar hoje sobre é, guerra e performance, eu já vou dando um esclarecimento inicial, né, um disclaimer aqui, dizendo para vocês que eu não sou cientista político, não sou especializado em geopolítica, enfim, não, não vou falar sobre isso aqui. Não vai ser esse o espírito da minha fala. Né? Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui, que não está muito bom. Eu sou artista, eu toco bateria, eu sou professor, não nessa área, na área de artes, então, portanto, eu não tenho nenhuma relação direta com essas questões geopolíticas e tudo. Naturalmente, que eu também tenho meus pontos de vista em relação ao conflito que está se passando hoje na Europa. Mas a, a minha intenção aqui é falar, aproveitar o ensejo que você está falando sobre isso para convidar vocês a uma meditação sobre o que, que significa né, e quais são as formas é, de, de manifestação corporal, de ação né, e de significação que estão sendo postas em movimento é, nesse momento em que a gente, mais uma vez, infelizmente, vê um conflito. E aí é, vai de si, né? já vou é, aproveitando para dizer que é muito curioso que nossa atenção é sempre tomada para os conflitos que se passam no interior da Europa, ou seja, que tem as grandes potências envolvidas e quase nunca a gente presta atenção naqueles que constantemente vêm acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, né? mesmo, por exemplo, os Estados Unidos conseguiram manter a Guerra do Vietnã durante anos, né, com o com, com um interesse quase amortecido, né, e foram justamente as fotos, as imagens das crianças é, é, com o corpo queimado de napalm, e com fotos de assassinatos assassinados a sangue frio, que começaram a mudar a opinião pública estadunidense sobre uma guerra que eles achavam que era absolutamente justa. Então, na verdade, a gente... Claro, também vai dizer, obviamente, que nenhuma guerra é justa, porque todas as disputas têm um lado. Mas isso já me dá a oportunidade de pensar, pelo menos, a, aproveitar o ensejo para falar, pelo menos, de uma questão filosófica de fundo disso aí. Não é? é que a guerra é de certa forma um apelo àquilo que o Charles Sanders Peirce chamou como categoria filosófica de secundidade, ou seja, de dualidade e, sobretudo, de oposição. A secundidade não é uma coisa que acontece só na guerra, mas ela, a guerra, torna muito evidente todas as brigas, todas as lutas, a briga que você tem com o seu vizinho, a discussão que você tem com outra pessoa, né? a própria alteração dos ânimos né? na situação de conflito. Essa situação... É também uma situação de secundidade. Quer dizer, a secundidade está presente em todas aquelas ocasiões em que você não está na simples contemplação, que é a característica da primeira idade. Quem quiser saber mais sobre isso pode olhar a live passada quando esse vídeo subir para o pro, pro YouTube. Deixa eu já anotar. O, o, aqui é tudo feito meio na marra, né? Já vou anotar aqui o momento que eu estou. Tô... Falando disso para quando subir no YouTube, eu já fazer botar um card lá da, da live anterior. Mas eu costumo botar inclusive no final dos vídeos também um card da live anterior, então você pode olhar para entender melhor. Na live anterior, entender melhor o que, é que eu tô falando de primeira idade, de secundidade e terceira idade, né? Que, que é essa ideia do, do PC, uma forma da gente entender isso muito rapidamente, é pensar na primeira idade, como uma sensação, no sentido de sensibilidade física mesmo, não só uma sensação psicológica, coisa assim. Né? A secundidade como conflito, luta, né? oposição. E a terceira idade como lógica, raciocínio pensamento pensamento. Né? Então, é, nesse terreno, como vocês veem, também tem a gradação de 1, 2 e 3. Então, quando a gente está na secundidade, a gente está no estado anterior à consciência. A gente regride, de certa forma, né? sem estar aí uma noção evolucionista coisa assim, mas a gente regride de certa forma a algo que inclusive no nosso corpo está presente, que é, é o sistema límbico, quer dizer a gente volta para uma situação é, que no nosso cérebro é respondida sempre com respostas muito violentas e automáticas, que tem que ver né, com a sensação de perigo. Né? Quando nós estamos em briga, quando nós estamos em luta, quando nós, quando nós estamos num estado de beligerância a gente reduz as possibilidades do pensamento e da argumentação e parte para o confronto. Né? Então, toda guerra é, evidentemente, a consolidação de um Estado que é anterior à consciência. Por isso que a gente pode dizer que toda guerra é uma bobagem, ou, no certo sentido, nem sempre é, né? mas, no certo sentido, é uma bobagem, é uma insanidade, porque, de fato, ela faz regredir a atividade de... É, pensamento humano a um estágio que não é costumeiro para o nosso pensamento. A nossa onda, enquanto seres humanos, é muito mais desse, dessa coisa da conversa, do bate-papo, da troca de ideias, de aprender com o outro, né? de fazer circular a informação e não esse estado de mera reação, que é aquela mesma que a gente tem quando leva um choque, quando encosta a mão em alguma coisa que está quente, quando se queima, quando enfim... Em situações de sofrimento e em situações, por exemplo, de surpresa, né? em situações, até em situações muito prazerosas, em que a gente também é, reage com o nosso corpo inteiro. Né? Então, é, isso é um, um dado muito importante para a gente entender. Quer dizer, a, a, tudo que é conflito compartilha dessa ideia fundamental, é uma quase-ideia, para o Peirce ele não chega a ser nem uma ideia, é uma quase-ideia, é um esboço de ideia, pode vir a se tornar uma ideia, quer dizer, você pode ter um país, por exemplo, que se torne a, a, todo militarizado, ou movido por essa razão né, da, da, do conflito, né, o, o, pelo medo do conflito. Né, o medo, por exemplo, é um sentimento que... É, evolui rapidamente para uma sensação de oposição e ele demanda algo de que você tenha medo. Então, você, é, é uma sensação que logo é motivada é, dentro de uma lógica de dois, né? eu e o outro, e eu tenho medo do outro. E isso pode ser é, é, por uma por uma um equívoco das pessoas isso pode ser transformado numa lógica de estado como a gente sabe que já aconteceu inúmeras vezes né quer dizer não é que toda militarização implique necessariamente nisso mas a lógica da guerra a lógica militar porque a lógica militar é a lógica do da, de se preparar para o conflito é uma lógica que embora tenha um conhecimento científico acumulado no tempo mas ela no fundo está motivada principalmente pelo próprio, pela própria ideia de conflito. Então, esse, esse paradoxo, essa contradição né, que está presente nisso é muito importante. É claro que, no caso presente, há uma série de razões que podem ser elencadas, há uma série de argumentos que, para o Pesce, são signos, é o signo mais completo que existe, né? há uma série de argumentos, de, de argumentações que podem ser levantadas é, com, com causas que dizem respeito tanto a um lado como ao outro, mas na guerra a gente geralmente tem esses dois lados. Né? Tem se falado, por exemplo, hoje, é, eu disse que eu não ia fazer comentários de ciências sociais, mas assim, uma coisa de quem está assistindo os noticiários aí, tem se falado muito que hoje você não tem mais uma unipolaridade, quer dizer, um único, é, uma única nação que comanda o planeta, mas uma multipolaridade, o que, se, que seria desejável, é uma multipolaridade. Né, polos, haverá sempre polos de poder, né, de, de pressão, mas, sendo multipolar, a gente avança para uma coisa não binária, né, para uma, uma coisa não opositiva né, e para um, um, uma circunstância que a gente possa ter diálogos. É isso que se quer, é isso que todos nós desejamos, é que possa haver diálogo. Quando a conversa não tem mais é, para onde ir, ela vai regredindo ao estado né, do puro conflito, do puro confronto. Então, isso é uma primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é que, pensando ainda um pouco semioticamente, há todo o empenho do corpo nessa luta. É, nós sabemos, por exemplo, que quando a, o conflito começou né, é, e que havia a perspectiva de um, de um enfrentamento entre Rússia e Ucrânia, os ucranianos, pelo seu presidente, foram convocados para participarem quando você convoca cidadãos para participar, você convoca eles fisicamente. Você não vai pedir para eles ficarem em casa mandando mensagens pelo, pelo, pelas redes sociais. Né? É que, que também é uma forma que pode ser lida, né? é, performaticamente, inclusive. Mas é o que eu quero chegar na performance. Quando você convoca as pessoas para ir para a rua, você convoca elas para um tipo específico de ação. Porque é claro que, sendo a arma um determinado objeto que visa eliminar o adversário, a arma coloca você nessa situação. Então, não é possível você sair na rua desarmado. É o que acontece com as pessoas que não, não podem se defender. Elas têm de sair à rua, mas elas vão ter que enfrentar né, é, pessoas armadas, o que significa aniquilação, efetivamente. Se você levar um tiro e atingir certa parte do seu corpo, né, muito dificilmente você escapará. Né? Então, essa situação do conflito é uma situação que, que é, exige que a pessoa que se dispõe ou que se, inclusive, voluntaria para participar do conflito, é um voluntário, essa pessoa tem de estar dentro da lógica de funcionamento física disso, ou seja, ela tem que empunhar uma arma. Empunhar uma arma não é uma coisa que eu possa fazer, por exemplo, agora, se eu quiser. Eu preciso aprender a fazer isso, eu nunca... Dei um tiro se quer, então não sei como se faz esse tipo de coisa. Então, teria que aprender. Muitas vezes, nessas situações, não é possível, não dá tempo para que você faça isso. Então, as casualidades, como a gente chama, né? as, é, é casualidades ou causalidades? Agora eu fiquei confuso. Um Enfim, é, é, acho que é casualidade. É, é, essas, essas situações que é, acabam acontecendo de erros, de equívocos e tal, tem que ver. Também com a inexperiência das pessoas. Pra, pra, se você, de uma hora para outra, o seu país é transformado numa praça de guerra, né? evidentemente que haverá muitos erros né? cometidos a partir da impossibilidade que você tem, falando em termos performáticos, de você é, empunhar uma arma e saber como fazer isso. Por quê? Porque também, ao empunhar uma arma, você impõe em, em, é, acaba por fazer de seu corpo. Uma, dar ao seu corpo uma configuração, que é a configuração daqueles que acreditam naquele tipo de é, enfrentamento. Então, você tem que tomar uma, um certo tônus muscular, você tem que fazer uma certa cara, você tem que estar vestido com um certo tipo de roupa, e ainda que isso não seja é, muito é, frequente, né? é, muito, muito comum você perceber mas eu remeto vocês eu depois tenho uma outra imagem que eu quero mostrar aqui mas eu remeto vocês a uma imagem que foi que tem circulado esses dias de uma mesa de negociações entre os russos e os os ucranianos e aí é muito nítido muitas pessoas perceberam que do lado dos russos estavam todos os, uma sequência de homens engravatados né, que pareciam funcionários burocráticos, né, que, enfim, no caso, deve ser do Ministério das Relações Exteriores deles, né, mas, enfim, todos parecendo funcionários públicos, de um lado, e, de outro lado, é, os negociadores ucranianos, todos vestidos com roupas que alguns até disseram que são meio hipster, coisa assim, eu preferiria dizer que eles estão vestidos com roupas de batalha, de guerra, que hoje, lamentavelmente, são roupas que compartilham também de um certo desejo de representação presente em uma, uma parte considerável, lamentavelmente, da população que gosta de uma certa estética, né? de um certo modo de se comportar. Né? Na classificação, na, na, na, na doutrina das categorias do Charles Sanders Peirce, ele associa a primeira idade à estética, a secundidade à ética e a idade à lógica. Então, quando você está no conflito, você tem que tomar decisões que são decisões, repare, éticas, não morais. São decisões que implicam em escolher né, um posicionamento ali. Você não pode não estar posicionado no conflito. Né? Você sempre está do lado de alguma coisa, ainda mais porque você está numa situação de secundidade. Agora, aquilo vem alimentado de uma coisa anterior, que é a estética. É, muita gente não consegue entender, por exemplo, por que, que tem hoje tanta gente é, é, jovem vinculada a, a, a, a grupos neonazistas. Há um componente no nazismo que é muito forte que foi muito explorado pelo ministro da propaganda, o Joseph Goebbels, né, no, durante a, o regime nazista, que é o componente estético. Quer dizer, ele tinha muito clara essa consciência que, de resto toda publicidade tem, não à toa que ele é o, um dos mentores da publicidade moderna, né? é, que é essa consciência estética, saber que uma coisa é você estar tá vestido de branco e toda a simbologia que pode estar tá relacionada com isso, outra coisa é estar tá vestido com roupas militares. Há um apelo estético também para essas coisas que estão relacionadas, na nossa memória, aos horrores da guerra. Mas a guerra tem um apelo estético também, a gente precisa começar a entender que estética não tem que ver com o que é bonito ou feio. Também pode ter a ver, em certas visões da estética, sim. Mas a estética é muito mais fundamentalmente aquilo que nós sentimos, que nossa sensibilidade alcança. E aí ela está, do ponto de vista do Peirce, no primeiro de tudo, no que ele faz uma inversão bastante fundamental de uma premissa que existia anteriormente na filosofia, anteriormente a ele, Charles de Sanders despesa. sim. Por exemplo, você encontra na filosofia anterior uma preponderância da ética em relação à estética. Por que isso? E até no século XX você encontra autores que falam isso. Porque é preciso que a conduta não seja subordinada, ou não esteja subordinada, ou, enfim, esteja em primeiro lugar, haveria um princípio moral, isso é bem kantiano, né? um imperativo categórico, né? Da, da ética, por exemplo, eu não posso aniquilar o meu semelhante a troco de nada e tal, é, mas o que também pode criar a sensação de que você pode aniquilar a troco de alguma coisa, mas enfim, é, eu não posso aniquilar meu semelhante porque é, isso é bonito, né? então a beleza tem que se do, teria que se dobrar a ética. E o peso vem e diz, não, mas não é isso, é que na verdade existe por trás de todas as atitudes, inclusive as mais abomináveis da humanidade, existe um fundamento estético. Ele considerava que o fundamento estético estava presente no universo como um todo, em tudo, né? inclusive na, na, na, na espécie humana e no pensamento humano. Nós começamos a perceber as coisas por seu aspecto estético. E depois a gente começa a fazer relações e vai entrando na ética. Esse, esse é o raciocínio do PC essa é a parte dele da filosofia. Né? É, então, com isso, eu estou querendo dizer que quando certas pessoas escolhem certa estética, elas têm um apreço por isso. Tem gente que pode achar belo, interessante e, e estimulante a situação da guerra. Né? E isso, com quanto possa ser incompreensível para a maioria de nós, e ainda bem que é, no entanto, está na frente. E tem muita gente que sonha e delira com a possibilidade da destruição total, né? do extermínio de um grupo de pessoas. Tem gente que defende, defendeu e, sempre, e ainda continua defendendo, que é, para resolver os problemas do país você precisava matar, matar 30 mil, 50 mil, 100 mil. Né? Quer dizer, a morte seria uma espécie de purgação disso tudo. É isso que tem feito com que, mais recentemente, aquele filósofo que me fale da necropolítica. necropolítica é isso. Né? É, é a, a prática que considera que você só pode produzir uma administração, uma circulação da questão política se for através da eliminação, e geralmente eliminação daquele que você considera que é digno dessa eliminação, que deveria, e que inclusive vê a pessoa que pensa no genocídio, ela vê inclusive o outro, e isso está sempre presente nas guerras, o outro como alguém que deve ser anulado. Porque, se ele não for destruído, a gente não vai conseguir sobreviver. Reparem como, durante todo o período em que se ouve as declarações, e se fala de heróis da guerra e tudo isso, está sempre presente essa ideia. Precisamos eliminar o inimigo, porque, senão, ele acaba com a gente. Não é? Então, a lógica é sempre uma lógica predatória. É? é uma lógica sempre de... É, funcionar, quer dizer, é uma lógica, mas é uma lógica baseada na oposição, sempre. Né? Embora seja a terceira idade, mas a terceira idade contaminada né? pela, pelo pela, pelo conflito, pela ideia de conflito, pelo desejo né que está relacionado com isso também. Então, são corpos que vão para a guerra. E esses corpos vão para a guerra fazendo uma determinada performance, agindo de uma determinada maneira. Tanto é assim que nós conseguimos, mesmo sem muito esforço, né? é, e mesmo que você não seja um bom ator, você vai fazer uma peça de teatro, por exemplo, você consegue reproduzir mais ou menos o que seria a atitude Belicis, botar uma arma diante... É, você, pensa, você já figura né, esse movimento, você tem uma ideia mais ou menos do que é isso, né? há representações disso, quer dizer, já, já existe toda uma tática corporal que vem junto e que contamina todo mundo que é defensor de uma atitude militarizante. Né? Então, isso é, encontra eco, né? inclusive e sobretudo nas pessoas que não acreditam que possam fazer isso. E aí acontece um paradoxo muito interessante. Há pessoas que não acreditam e que é, apostam em heróis para resolver uma um determinado conflito mas, no fundo, elas dizem para si mesmas, se eu puder e se me derem os recursos, ou seja, armas para isso, eu mesmo vou lá e acabo com tudo, porque na verdade eu quero mesmo acabar com tudo. Esse tipo de sentimento nihilista é também algo que está presente inclusive nessa situação. Né? Quando a gente compara, por exemplo, eu não estou falando nada que não possa ser checado na mídia atualmente, você compara o o contingente de armamentos da OTAN, o contingente de armamentos da Rússia, o contingente de armamentos da Ucrânia. A Ucrânia é absurdo, né? é impossível não pensar que acontecerá, se todos forem à luta, acontecerá um massacre. Então, há uma grande quantidade de gente que está tentando fugir, né? se evadir, como acontece em todas as guerras, porque não quer lutar, porque não quer lutar essa luta e porque sabe que essa luta de certo modo é uma luta que já está perdida por princípio né? aí é claro que vem em socorro disso o discurso né aí a gente poderia entrar um pouquinho lá na esfera do, do Michel Foucault né que são os discursos já preparados né eu prefiro morrer do que deixarem acabar com meu país etc, etc. claro é natural e até existe uma lógica uma ética né dessa coisa da honra e tudo isso né agora se, porventura, todo o contingente populacional ucraniano resolvesse ir para a guerra e lutar, ele seria, evidentemente, se fosse usada todos os recursos que os russos têm, evidentemente, esse contingente, a população inteira seria dizimada. Não é possível. Né? Quer dizer, então dentro dessa, dessa situação, há também essa, esse, os voluntários... Aqueles que se engajam na luta por algum motivo, e ao que parece, pelo menos, do lado russo, não há propriamente voluntários a, a, a soldados, a, a, a, a pessoas que estão é, no serviço militar, que estão fazendo esse trabalho, é, enfim, é, porque fazem parte disso, ou porque às vezes porque gostam disso, ou porque são profissionais da área militar, enfim, eu não tenho condições de avaliar essa extensão. O fato que me interessa não é tanto esse equilíbrio de forças, o fato que me interessa é pensar nisso. Há uma performance, e essa performance, inclusive, tem de ser equivalente ao inimigo. E aí entra um pouco certas coisas muito interessantes. Tem se falado, por exemplo, do coquetel molotov. O coquetel molotov é um, é um, um recurso que foi usado inúmeras vezes, inclusive em conflitos de rua, em inúmeras situações, né? porque ele é uma arma barata que pode ser fabricada caseiramente. Né? Ele tem um apelo, por consequência disso, que sempre se relaciona... Eu gostaria de convidar vocês a lembrar daquelas manifestações lá de 2013 em que apareciam os assim chamados black blocs. Muitos deles, né? e alguns deles, muitos não, alguns deles né? fizeram uso dessa ferramenta né? do coquetel molotov. Ora, é... Isso tem um sentido também que carrega. né? Quando você for fazer uma performance, em assim que você tiver um coquetel molotov na mão, e se, porventura, você enche a garrafa de água, bota um pavio, acende o um isqueiro, imediatamente qualquer pessoa que esteja vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo hoje vai temer pela situação, porque vai imaginar que dentro daquela garrafa há uma substância inflamável e que aquilo vai, vai pegar fogo. Então, o mero gesto de fazer isso, o mero gesto de usar esses elementos, eu falei na, na live passada, no vídeo passado de estudos da performance, eu falei do kit de performance. Tem alguns elementos que poderiam estar no kit de performance: uma garrafa, né? um líquido, que não sabe bem qual é, um trapo de pano, que pode ser enfiado dentro dessa garrafa, e aí você constrói um determinado objeto. Quero citar para vocês o caso, por exemplo, do Elliot Sica quando ele começou a fazer uma série chamada Bólides, a primeira ideia, a ideia que ele teve para os bólides era uma coisa que hoje não se usa mais, mas que era muito comum na época quando você tinha obras nas estradas. Se fazia o seguinte, você botava, pegava uma lata velha, enchia de uma substância inflamável, né? podia ser um, uma, uma substância pastosa inflamável, e tacava fogo ali e botava aquilo Alguns intervalos para sinalizar quando ainda não, não havia disponibilidade. Parece louco isso, né? Mas durante muito tempo não houve disponibilidade de uma sinalização específica, noturna, para obras numa pista, né? A estrada totalmente escura. Então o que se fazia era isso: se usava essas, esses. Passando por um desses potes pegando fogo, o, o... foi que o Hélio começou a ter a ideia para os bólides, né? Quer dizer,. É ao mesmo tempo essa ideia de velocidade e, ao mesmo tempo, essa ideia do perigo né? representado por aquele fogo ali. E, e a cor também, né e todos os, os elementos estão relacionados com isso. Então, é, quando você usa um elemento como esse, você está aludindo a certas formas de se movimentar, certas formas visuais, afinal de contas a performance também tem uma forte matriz das artes visuais, então, você está usando esses elementos para dizer algo com o seu corpo. E, muitas vezes, antes de que... Na situação real de guerra, antes que a pessoa tire o coquetel molotov, o outro que está do outro lado e vê já sabe, ou já calcula mais ou menos, como os próprios cálculos que foram feitos de trajetórias de balas, que a gente, quando está estudando física no segundo grau, no primeiro grau, a gente aprende isso, né? como calcular a trajetória da bala e tal. Então você vê o cara lá longe atirando o coquetel molotov, você já sabe um pouco como vai ser a consequência daquilo, né? Hoje a gente tem uma situação de guerra em que acontecem muitos eventos de primeira né? Quer dizer, muitas surpresas, muitas coisas que parecem vir ao acaso, né? Eu me lembro que ontem houve uma notícia de que haveria uma catástrofe nuclear por causa da, do, do, do, do, uma, do conflito pé de uma usina nuclear. Hoje, os, a imprensa internacional já está desmentindo, não há perigo de é, catástrofe nuclear. Quer dizer, as informações são desencontradas, né? as coisas acontecem de forma é, imprevisível, e isso tem que ver também com essa dimensão de conflito, de luta, é, de tensão, né? é, é, é, impli implicada nisso. Eu estou me lembrando agora, estou olhando aqui, que é, eu tenho acesso, não posso postar comentários, mas tenho acesso aos comentários que vocês possam fazer. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu posso responder aqui em seguida. Como eu falei dessa questão da, da, é, dessa, da, da questão da, das imagens, né, de como isso é, se configura. É? E, como, e daquela mesa de negociações, hoje mesmo, mais cedo, eu estava conversando com, com um colega sobre... É, é... é, está tá dando problema aqui, deixa eu tentar abrir de novo, né? porque está dando um, uma, uma confusão aqui. Vou tentar abrir uma outra janela. Na hora que você... É, quer usar aí a coisa não nunca funciona né então não está dando certo mesmo deixa eu tentar novamente vamos lá é, nova janela tentar uma mais uma vez uma é, é, não tá, não está acontecendo mesmo não eu ia mostrar para vocês mas é sempre assim né quando a gente quer mostrar coisa, e a coisa dá errado, e aí a gente não consegue. É impressionante. Mas, enfim, eu ia mostrar para vocês uma imagem que muitos de vocês viram. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por um outro caminho. Talvez por aqui eu consiga fazer isso. Né? Vamos lá. Tentar compartilhar, pelo menos dessa forma. Eu tinha feito a apresentação toda bonitinha e na hora H a coisa dá errado. Vocês devem ter visto, provavelmente viram, essa imagem aqui, né? Não sei se ela está aparecendo para vocês. Tá, tá pequenininha, mas tá. Vocês provavelmente devem ter visto essa imagem, né? Que é uma imagem bem, é, bem que circulou bastante na mídia, né? Inclusive é, por ter circulado muito na mídia, acaba acontecendo uma coisa curiosa. Deixa eu tirar ela daqui e mostrar a outra imagem que acabou virando que acabaram fazendo como consequência dessa primeira, que é essa aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Não. Essa aqui. Peraí. Essa aqui. Essa já é uma trollagem, uma brincadeira que fizeram a partir da, da mesa do Macron com Putin. Né? houve todos os comentários o comentário de que o presidente do Brasil quando foi lá não tem uma mesa tão grande e tal mas essa imagem é muito interessante e a imagem anterior é muito interessante para que a gente é, pense um pouquinho nessa no que é, no que isso significa né em termos de é, em termos de oposição né o que que está implicado aquilo que eu estava falando antes do conflito da guerra da, o que o que que fica implicado nisso aí né, no conflito que é justamente é, a brincadeira toda e a própria situação criada ali não sei se foi voluntariamente pelo pelo presidente se foi tem toda a cara de tecido pelo presidente da Rússia é criar é enfatizar o caráter opositivo que estava presente ali né com uma a, com uma performance com uma um happening, eu diria até, né? internacional, porque transmitido para o mundo todo, né? e com essas características né? de oposição cabal. Né? De um lado está um, um, um presente, de outro que é... E os dois estão na iminência de entrar em guerra. Então, aquela mesa representa toda a distância estabelecida entre os dois. Mais do que isso, são dois corpos que a gente reconhece imediatamente que são os corpos dos presidentes, né, porque eles estão é, é, com essa configuração que eu falei ainda agora, que é a configuração dos burocratas russos, né, enquanto que é, naquela outra reunião a gente tinha essa mesma oposição cortada por um outro, um outro ângulo da câmera, né, e aí você tinha esses signos dos combatentes. Isso é uma coisa importante também. Há quem diga que o pessoal da Ucrânia fez aquela compareceu à reunião, então a gente pode dizer que isso é uma performance, foi para lá, realizou a ação de tal modo que produzisse nas pessoas a sensação de que eles estão com a mão na massa, que eles estão lutando, que eles não são é, essas figuras caretas que são os outros, que eles são pessoas heróicas etc. Quer dizer, Tudo isso também vai junto e é pensado na hora de escolher a forma como você vai se apresentar, né? a forma como você vai estar em presença numa situação que você sabe que vai ser televisionada. Então, esse aspecto da performance, da guerra, também é muito importante. Há um outro ainda mais. Há uma dimensão da reportagem fotográfica que é cabulosa, para dizer o mínimo. Nós ainda não acostumamos, nos acostumamos até hoje, numa boa parte do mundo, eu diria que principalmente no mundo ocidental, a reconhecer o fato de que toda fotografia tem enquadramento. Né? O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, se eu virar a minha câmera aqui, vocês imediatamente começam a tomar consciência do que é o enquadramento, né? porque eu, movendo a câmera, eu vou mostrando o que está que extra-quadro. Esse extra-quadro né, é um mundo que nós temos à volta e numa dimensão que não é aquela que vocês estão vendo aqui, Planificado, coisa assim, ele tem um volume, tem uma distância, né? a câmera reduz tudo a um determinado jogo ótico, né? Que permite isso é de todas as câmeras, porque isso é o princípio da câmera fotográfica, que foi para a câmera de cinema, que foi para a câmera de, de vídeo, que foi para a câmera do celular. Então, todas as câmeras funcionam por esse mesmo princípio, né? que é a renascentista, que era usado no Renascimento para você é enquadrar uma determinada coisa e conseguir reproduzir ela num papel, né, sem que você precisasse ficar perdido sobre o tamanho das coisas e tal. Isso é uma regra matemática, né? a perspectiva, que a gente usa é, em todas as câmeras, que está presente em todas as câmeras e ela recorta o mundo. Então, quando você vê, por exemplo, uma imagem de um prédio destruído, né, é, numa, numa guerra Geralmente você não está vendo o conjunto todo, a não ser que você tenha aquele tipo de câmera de 360 graus que aí permite isso, né? Então, se digamos fosse possível, né, que o pessoal do Google Maps que faz aquelas filmagens com o carro chegasse no local e filmasse durante a guerra, você teria imagens de 360 graus, mesmo as imagens das câmeras, né, de transmissão que são aquelas câmeras é, que a gente não sabe nem se são tão mandando as imagens corretas, mas enfim. Né? mesmo essas imagens das câmeras das cidades elas só enquadram um determinado aspecto, um determinado, uma determinada coisa. Não obstante isso, a câmera até hoje, é e a fotografia, e o vídeo, e o filme, são recursos que são a eles se concede verossimilhança, a eles se concede o é, um entendimento, inclusive jurídico, de que eles são prova de alguma coisa. Né? Então, você grava um áudio, é uma prova, você tira uma foto, é uma prova, você grava um vídeo, é uma prova. E muitas vezes eles são mesmo, muitas vezes eles revelam verdades que querem ser ocultadas. Recentemente apareceu algo desse tipo. Mas o fato é que eles são apenas capturas parciais, sabemos disso, daquilo que se passa no mundo. Então, quando a gente vê uma sequência de fotos, por exemplo, você entra num, num jornal até online e aí tem aquela sequência de fotos da guerra, Evidentemente que toda a reportagem, todo o editorialismo do jornal vai enfatizar aquelas imagens, que são as imagens mais, mais terríveis. Vejam que, por exemplo, na tragédia que aconteceu em Petrópolis, semanas atrás, e que agora já está esquecida porque foi varrida do dicionário, por causa do, do, dicionário olha, do noticiário, por causa da, da, da guerra, nessas imagens a gente sempre tinha a oportunidade, havia sempre imagens de vídeo e imagens que mostravam planos abertos em todo lugar para deixar claro que a destruição imagens aéreas, imagens de drone, para deixar claro que a destruição se deu em vários pontos diferentes. Dirão assim, ah, mas tem imagem de drone e tal. Tem, mas você pode observar que na cobertura dos eventos dessa guerra, nem sempre as imagens mostram... É, a totalidade do que está acontecendo, porque se você mostrar, e isso existe, prédios que não foram destruídos, que não houve bombardeamento, que não houve nada, estão lá em pé, vai estragar toda a narrativa em torno da guerra. Né? Então, é, evidentemente, que mesmo... E isso, isso foi um recurso que é conhecido há muito tempo. Né? Quando a Alemanha estava perdendo a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes fazia noticiários, você assiste os noticiários e diz assim, não é possível, a Alemanha estava ganhando. Isso aí é uma mentira. E, na verdade, é, isso se chama edição, enquadramento, recoleta das melhores imagens, aquelas que realmente importam ou não. Há um caso muito interessante a propósito disso, que é uma história de um soldado alemão que foi para a Segunda Guerra e que acabou, se não me engano, perecendo no fronte russo. Como vocês sabem, né, quando a Alemanha invadiu a Rússia, ela invadiu uma época em que não fazia muito frio, e aí, depois de, do cansaço que, que eles enfrentaram, porque enfrentaram uma reação que eles não esperavam, né? é, enfim, havia é, mais... Eles achavam que iam liquidar a fatura rapidamente, como, de certa forma, o Putin também achou agora, e aí o, a, a situação foi, foi, foi piorando, e aí chegou o inverno rigoroso. E aí os russos estavam mais bem preparados para essa luta do que os alemães, e aí eles começaram a recuar, quando não tinha mais jeito, começaram a recuar, e nessa nesse recuo, nessa nessa retirada, morreram milhares de alemães e tal. E tinha um, um soldado alemão que foi uh, uh, para a guerra e ele, então, uh, fez desenhos, não sei como esse desenho sobreviveram, mas fez desenhos da situação no front né E esses desenhos foram mandados para outras pessoas, também não sei como isso foi feito, mas ele fez desenhos da situação do front e isso permitiu em determinado momento que as pessoas pudessem saber, né, mais ou menos como aquela história que eu falei no início da guerra do Vietnã permitiu que as pessoas é, pudessem saber o que estava acontecendo de fato e não aquilo que a propaganda oficial dizia, né? E a destruição era muito, quer dizer, a moral do exército já estava abaixo e havia mais morte nas linhas alemãs do que se imaginava, né? Então é, essa, essa configuração imagética também é absolutamente importante para a construção do discurso da guerra. Né? Quer dizer, o discurso da guerra ele é também, em grande medida, calibrado né? é, e, e favorecido por essas formas que hoje são extremamente sofisticadas. Né? É, do ponto de vista da performance, isso também pode significar deslocamentos de grupos de pessoas que não necessariamente... É, é, é, representem algo que possa é, ser a solução de um problema imediato. Vamos explicar melhor. Há estratégias que você pode usar, como, por exemplo, o próprio presidente Zelensky está usando, que é, é apresentar-se publicamente não como um presidente tradicional com perna e gravata, mas com uma roupa que não é uma roupa comum, porque não é uma camiseta qualquer, é uma camiseta verde, né? então tem um apelo militar... De alguma maneira, tentando fazer com que todo mundo entenda que ele está ao lado da população, lutando junto e tal. E ao fazer, ao escolher os seus gestos, ao escolher o modo como fala, tudo isso também está sendo levado em consideração. E não duvidem que ele está pensando também na imagem dele. Né? Aí, um conjunto de apostas. A apostas do lado russo, apostas lá. Lado... Eu convidaria vocês também a ver a, a, a, a live, né? A, o pronunciamento do, do presidente Putin, né, é, dando conta do que tinha se passado e tal, e o modo como ele faz isso, como sempre costuma fazer, né, de uma forma totalmente é, é, neutra. Né? Tem um pessoal de teatro que, que fica procurando o neutro, eu acho que o Putin é o melhor exemplo dessa coisa do neutro, porque ele fica parado falando o que ele tem que falar né, e de forma a na verdade tranquilizar os seus cidadãos, né? dizer que as coisas estão em ordem, que está tudo sob controle, que ele está mantendo controle sobre tudo e que não é aquilo tudo que estão dizendo que aconteceu pode ser pode não ser não importa nesse caso o que importa é que a tática corporal que ele adotou é tem que ver com isso então ele aparece enquadrado no centro da composição como eu estou aqui agora num plano americano não é tendo atrás as bandeiras do seu país as cores são habilmente escolhidas para isso, a cor do terno, a cor da gravata, tudo isso é pensado, para que se produza um efeito de empatia, no sentido de, não, nós estamos em boas mãos, não vai acontecer nada. Do mesmo modo, para o adversário, interessa um certo sentido de urgência. Então, vocês podem reparar que ele aparece em relação à câmera, numa posição mais para cá mais para cá, mais assimétrica, mais tensa, né? com um olhar que mistura, e isso é uma coisa que comediante sabe fazer muito bem, um pouco de ironia e um pouco de seriedade, né? ele deixou de ser o comediante que costumava ser, né? não sei se é bom ou ruim, eu nunca assisti comédia dele, mas, enfim, ele usa um pouco desses recursos e tem e constrói, o pessoal de teoria do teatro diria, uma outra teatralidade, eu prefiro falar que ele constrói uma outra performance. Né? Há duas performances então, em jogo aí, a performance do Kut, e a performance do, do, do Zelensky, Zelensky né? sei lá, eu, por um momento eu esqueci o nome dele. É, o Richard Shackner diz que é, você, e eu falei disso também na, na, na live passada, no, no vídeo passado de estudos da performance, você tem que performar. Né? Performar é uma circunstância da própria existência. Você, quando você diz que você tem que performar, é porque... Não há como você não fazer isso, né? Desde o momento que você está em presença diante de outras pessoas. Não é todos os momentos, mas principalmente no momento que você está em presença. A gente está em presença até diante do espelho. Eu estou em presença de vocês, mas nem sei quem é que está me assistindo, quem são as pessoas. Eu simplesmente vejo a mim mesmo enquanto falo, né? O que é uma situação às vezes bastante angustiante. Todo mundo sabe disso que tem dado aula online e tal mas a gente está em presença sobretudo quando a gente está falando para um grupo de pessoas e sabemos que aquele grupo está reverberando isso para o mundo inteiro. Né? Tem uma outra circunstância aí e há muita coisa em jogo quando você está fazendo isso. Então, você precisa performar, né? você precisa atuar de um determinado modo, você precisa fazer uma... Perdão, deliberar uma atitude corporal. Né? Você não pode se dar o luxo de ficar simplesmente relaxado, né? Você não pode sentar na cadeira e dizer assim: "Não, agora é, eu vou fazer um pronunciamento", entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa que é, não daria credibilidade, pelo menos em tese, né? Embora até tenha coisas desse tipo que já aconteceram, há é uma história que eu vi num desses inúmeros vídeos que eu vi aí sobre essa situação atual de um parlamentar né, um nazista Uh, ucraniano, que tinha o costume de chegar nos lugares como se fosse um... um, um e ele é mesmo, um boçal, né? uma, uma criatura, um sujeito que é, é, que é... Isso não vai aí nenhum comentário depreciativo em relação aos gordos, mas ele é uma pessoa que já tem uma presença muito forte, é gordo, então tem uma presença uh, marcante que já chega nos lugares, mas ele não faz nenhuma questão de que essa presença seja respeitada. Ele se atira sobre as coisas ou sobre as pessoas de forma absolutamente violenta. E essa atitude não muda, quando ele tá até quando ele está de terno e gravata dentro do parlamento. Parece que esse esse parlamentar inclusive já foi caçado, enfim. Mas o fato é que é, essas atitudes, a gente às vezes comenta isso, a, a a gente vê falarem às vezes que o deputado vai ser caçado por falta de decoro, porque há Todo lugar tem um conjunto de regras, ou seja, uma ética, um comportamento, um código de relacionamento, né? de, de regramento das secundidades daquele lugar. Né? Tem sempre uma conduta que se espera em determinado lugar né? e que, é, quando ela é rompida, isso causa um estremecimento em toda a lógica de funcionamento daquele lugar. Aqui, por exemplo, eu não posso fazer uma série de coisas que talvez eu até pudesse gostar de fazer, mas não posso, porque é um lugar onde não há e não tem sentido, né? e eu não tenho essa prerrogativa de fazer certo tipo, ou ter certo tipo de atitude, né? num, num, numa situação como essa. Então, nós sabemos disso e é isso que nos garante viver em sociedade. Quando a gente ultrapassa essas medidas achando que, não, eu sou mais eu e posso fazer o que eu quiser, ou quando se vem pra, com esses raciocínios primários, do tipo, não, eu sou um cidadão livre, então eu posso dizer o que eu quero e fazer o que eu quero. Você evidentemente vai chegar um determinado momento que você vai se confrontar com alguma situação, com alguma coisa que vai te chamar atenção para nulidade desse seu raciocínio. Quer dizer, não há a menor possibilidade disso acontecer. E da mesma forma, você pode evocar essas atitudes né? Isso até a psicanálise fala disso, mesmo que involuntariamente você o faça. Mesmo que você, na verdade, faça certos movimentos, como muitas vezes a gente faz, às vezes mínimos, né? eu tenho que, por exemplo, dia me controlar para ficar numa uma posição erétrica, senão eu danifico minha coluna e tudo isso. Se, se, você, se você não tiver certos cuidados, que é aquilo que, por exemplo, o Putin lá, os elens estão tendo todo o cuidado de fazer, é, você acaba transmitindo com seu corpo coisas que você não quer dizer, ou aquelas que você gostaria de dizer, mas não pode. Né? Então, isso tudo vaza de alguma maneira, e em toda situação de performance, quer dizer, do que, do que se trata a performance, se não isso. você também exercer esse controle sobre o corpo, né? que é muito conhecido do pessoal de bariarte, né? que faz ações em que investe ou interfere sobre o próprio corpo, ao se cortar, ao se, ao ao infringir ao corpo alguma espécie de, de exigência, né? Eu estou lembrando de um artista, pena que eu não lembro o nome dele, um artista de Mianmar, é, de, de que protestava, protestou. Acho que eu já contei essa história aqui num num festival no Quebec, protestou contra a falta de liberdade de expressão no seu país, enrolando uma corda fina no seu próprio pescoço, até que quase ficasse sufocado. Quando o artista faz isso, ele não tem intenção de se sufocar, como muitas vezes as pessoas que não conhecem a performance falam esse cara vai se matar, ele quer se matar em público. Não, ele quer demonstrar uma situação, e a palavra demonstração, eu já falei antes disso aqui, é a palavra ideal para isso, ele quer demonstrar, quer chamar a atenção das pessoas por uma situação com uma gestualidade que pode sugerir isso, mas evidentemente ele espera não chegar a ter que né, se sufocar em público para poder dizer que no seu país não há liberdade de expressão. <cười> Ou seja, é o contrário da lógica da guerra. Vocês estão percebendo? Quer dizer, quando um artista vai para outro país, sai, se exila do seu próprio país e faz uma performance, chamando a atenção dos outros para a situação de falta de liberdade no seu país, ele está fazendo algo muito diferente do que ir para o meio da, da batalha e lutar. Isso também tem um certo grau de dignidade, senão eu estaria aqui dizendo que as pessoas que resistiram com armas contra o regime ditatorial né, nos anos de chumbo aqui no Brasil, que elas não teriam razão, elas tinham uma certa razão. Mas essa razão era limitada de alguma maneira, como hoje, hoje, hoje sabemos. Houve também consequências em função disso. Quer dizer, então há sempre... Uma situação na situação de conflito, há pouca possibilidade de você estabelecer uma racionalidade. Mas as performances são absolutamente cabais. Ou seja, quando você entra nessa situação... Tenho mais um dado sobre a performance que eu queria falar. Quando você entra nessa situação de conflito, você entra nessa situação com poucos elementos e você tem que se ater a esses elementos. Quer dizer, eu não posso entrar numa batalha de rua desarmado e achar que só gritando, por exemplo, eu vou conseguir ferir o inimigo, né? Eu vou ter que me armar de alguma maneira, pelo menos para me defender. Isso é uma decisão que não pode ser tomada usando certos materiais. Eu lembro aqui daquelas famosas cenas dos trapalhões que eles brigavam com um pedaço de isopor, né, que se partia imediatamente. Não pode ser com isso. Então, isso é um isso serve para exemplificar que você tem que tomar um partido, inclusive, fisicamente da agressão ao outro e tem que é, apagar da sua subjetividade qualquer forma de compaixão que você possa ter pelo seu inimigo, né? porque senão a guerra não acontece. Então, esse corpo que vai para a guerra é um corpo cabal, é um corpo é, é, endurecido né? e preparado para essa finalidade quando ele é preparado. Quando não, ele está tomado somente por, esse, por essa lógica do conflito. Né? E, que, e o que, evidentemente, pode ser desastroso, e muitas vezes, ou quase sempre, é. Né? Mas é, a gente também não pode é, desconsiderar os fatores da sorte e tudo isso, né? as outras situações. Há determinados momentos em que é necessário partir para a luta. E há também os pontos de vista né, que motivam isso, né? e há, evidentemente, também estratégias que permitem que você é, isso os militares conhecem muito bem, que você permita ter menor número de baixas no seu exército e infringir o maior número de baixas no exército adversário né? mas, de qualquer maneira se você está na situação né, não é possível você fazer um treinamento militar, por exemplo sem você estar presente na situação desse treinamento né? você não vai absorver isso de forma é, subjetiva né? ou de forma osmótica. Né? Isso me, me lembra que há uma passagem do filme Arquitetura da Destruição, que eu sempre lembro aqui, acho que é um filme bom para ver agora, está aí no YouTube, vocês podem assistir, que fala, é, que mostra que a, toda a lógica de geopolítica do Hitler foi aprendida principalmente através de um autor que ele gostava de ler quando criança, que era um autor de histórias juvenis, que nunca tinha ido aos lugares que ele narrava. Ele tinha histórias que se passavam no Egito, na Turquia, no Oriente Próximo, no Oriente Distante, na China. E ele nunca foi a nenhum desses lugares. E aí, inclusive, o filme cita uma frase do Hitler em que ele diria assim: "Fulano de tal, não lembro o nome do autor, não precisou ir a tal lugar para saber, né, como que era, como é que a coisa funcionava". Parece que foi um argumento que ele colocou para para a guerra para parte né da, da, da do, do esforço militar alemão que estava acontecendo no Oriente Médio no deserto etc então é, é esse tipo de delírio né quer dizer você pode ser levado inclusive dentro dessa operação é, corporal tão cabal a acreditar em coisas que não tem nenhum fundamento né quer dizer como você vai achar que o autor de histórias infantis vai te servir como parâmetro para você calcular Geopoliticamente é as suas chances numa guerra, né? isso não faz o menor sentido. Mas evidentemente que isso, em determinado momento, dadas as condições ali, esses signos passam a ter áreas de, ver de verossimilhança e você arroja seu corpo nisso. Né? Eu poderia falar, mas aí é um outro assunto. A gente falar um pouquinho, por exemplo, é, não não é absolutamente equivocado falar de uma performance nazista, claro. E isso a gente pode ver e isso foi percebido muito claramente pelo Joseph Goebbels, pela Leni Riefestahl, que fez aqueles filmes que, de resto, são filmes extraordinários, embora chatíssimos, muitas vezes, o Triunfo da Vontade é chatíssimo, mas são filmes extraordinários que ela fez, e o Olímpia, né, que ela fez, que são filmes nazistas, mas são fabulosos ao mesmo tempo. Há que se reconhecer que tem toda uma estética e todo um entendimento da performance né, do artista diante da câmera, e que ali há uma câmera e há uma, uma consciência muito aguda dela do uso dessa câmera e do, do movimento desses corpos diante da câmera. Né? Então, há uma, um conhecimento acumulado sobre isso, há uma experiência sobre isso. E a gente está já no século XXI, agora efetivamente no século XXI, com essa nova lógica beligerante que quer acreditar ainda numa possibilidade desses enfrentamentos que dizem respeito a um certo pensamento que já está muito ultrapassado. Né? Então, eu diria que, para concluir, e para dar um pouco um sentido de esperança, que é um pouco que eu tenho também é, nisso tudo, é que todas as grandes transformações implicam num enfrentamento de coisas que resistem muito, e isso também faz parte da ideia de secundidade, que resistem muito à transformação. Então, todas as novas ideias de gênero, de de é, expressão de é, grupos humanos e não humanos que não, não, eram, não, não eram respeitados, as novas consequências que nós estamos vivendo da, do, do, da, do nosso, da, da destruição que nós produzimos no mundo, da natu na natureza de modo geral, e que como consequência nós estamos enfrentando essa crise ecológica. Enfim, nós estamos passando por uma série de transformações muito profundas. E essas de transformações dependem de que as pessoas aceitem novas ideias e novas percepções de mundo. E isso não vai ser feito facilmente. Vai haver muita resistência. Então, o que nós estamos assistindo também é uma resistência em relação a essas transformações. Por isso que eu disse no início que eu não estou tomando partido de A ou B, né? embora ache, tenha as minhas visões sobre o que é essa situação, mas vocês vejam que, de algum modo, há, tanto de um lado como de outro, a remissão a posicionamentos, a visões de mundo, a lógicas, a ideias que são absolutamente velhas e ultrapassadas. E isso é o que nos faz pensar o quão patético pode ser essa situação. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente ver que essa resistência nos põe de cara com um dado fundamental, Assim como a gente começa a ver maremotos, enchentes que nunca foram vistas antes, tormentos, tornados e tal, e isso vai nos acordando para o problema do, da agressão à natureza e do modo como nós vamos ter que lidar com isso no futuro e que a gente precisa mudar né, a nossa matriz de desenvolvimento, senão a gente vai perecer, assim também a gente vai vendo o que pode acontecer quando há muita resistência a grandes transformações. Né? Nesse caso específico, a resistência, tá, a, a transformação está em é, entender que não há mais sentido de um mundo hegemônico, que seja ou dos Estados Unidos, OTAN, Europa, etc., ou do bloco russo, que antes foi soviético, chinês, coisa assim, e que hoje a gente vai ter um mundo multipolar. Quer dizer, é, às vezes a, o peso vai bater mais para um lado, às vezes para o outro, e a gente tem que inventar uma estratégia nova aqui, também significa uma nova geopolítica, para a gente lidar com esse mundo. Né? A gente tem que responder de uma forma original que a gente está aprendendo a fazer. Isso tem um custo né, para a gente aprender e tem uma resistência muito grande produzida por isso. Então, é, pensando nisso, e pensando que isso ainda vai levar um tempo e que as consequências disso podem ser graves, mas que a gente é, não tem outra forma senão enfrentar isso e lutar para que as melhores soluções sejam implantadas, que a gente possa comer coisas, alimentos mais saudáveis, que a gente possa viver em sociedade sem ter que brigar uns com os outros, que a gente possa definitivamente abandonar as armas né? e tentar pensar em outras coisas mais interessantes do que a aniquilação do outro. É isso que é, é preciso que, que nós aprendamos. Algumas talvez sejam ideias muito antigas, outras são a incorporação de novas formas de existência, né? mas a gente precisa entender isso para seguir adiante. É isso, gente, Eu não vou me prolongar mais, porque eu fiz uma promessa a mim mesmo de que essas lives da performance seriam curtinhas para que todo mundo, quer dizer, curtinho para mim é uma hora e quatro minutos, né? mas, enfim, curtas no, em relação ao que normalmente é, para que, a gente, para que todo mundo possa aproveitar isso e e isso suscitar uma conversa, um debate. Então, agradeço a todos que assistiram aqui, agradeço àqueles que ainda irão assistir no YouTube, né, quando eu subir esse vídeo para lá, e, e agradeço os comentários, os likes de vocês né, e, a, e aqueles que se inscrevam no canal né, para a gente continuar fazendo esse trabalho né, de, de discussão, de ideias, né, e de pensamento, e, e também em função de linguagens, como no caso aqui, a performance e os seus estudos. Muito obrigado a todos, e daqui, sem ser a próxima semana, que a gente vai ter som em movimento, na outra semana a gente está de volta com mais um estudos da performance. Valeu, boa tarde, boa noite, bom dia para todos e todes.